Eu vi um outro vídeo também que eu tinha visto aqui, que era é interessante, que é mais também uma vergonha alheia, Bolsonaro, do lado da bandeira de Israel, cara. Do lado da bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Quando que alguém ia ver um presidente de um país que não seja Israel ou Estados Unidos, com bandeira de outros países e uma manifestação a favor deles próprios. Que loucura é essa? Uma loucura é isso? Não dá para entender a lógica desse povo. Deixa eu ver encontro aqui essa, essa parte aqui que, nossa, é muito ridículo. É muito ridículo. Opa! Teve aqui o superchat aqui. O que os mortais? Valeu, que os mortais! Muito obrigado pelo apoio. Do dois reais aqui também, é de dois em dois aqui, é galinha o papo. Ajuda o canal a se manter. Falou o seguinte, que a moda agora é andar com papel, hashtag fofoqueiro, viu? É o... Pois é, o... O Bolsonaro disse que o Moura foi, foi fofoqueiro. É brincadeira o um negócio desse, cara. É brincadeira, é foda isso. Vamos ver mais aqui. Júnior Mariano. e os exames. O Bolsonaro não vai mostrar mesmo, não. Pois é, ele conseguiu mais cinco dias de suspensão. né? A juíza deu mais cinco dias de lambuja para ele. Vamos ver. Vai ficar só para a próxima semana agora. né? Só para a próxima semana. É de cigarro. Abuso fez, fez da rampa do palácio uma varandinha gourmet. É? Tava com a filha. Nossa, será ridículo. É ridículo um negócio desse. O Rafael Ventura falou que é, e isso é porque eles acham que os esquerdistas é, levantam bandeira de Cuba, Paquistão e Venezuela. Pois é. Olha, olha só, vou ter que mostrar então. A imagem aqui do Bolsonaro. Isso aqui foi, foi publicado na... É oficial do Bolsonaro, tá? Foi na live do Bolsonaro. Valeu, Ju, valeu, John França. Mandou aqui R$ 7,90 no superchat. Valeu. Obrigado aí pelo apoio. Perguntou o seguinte, quem você queria ver presidente do Brasil agora? João Moedo. Ah, não pode, João Moedo. É Henrique Meirelles. Pronto. Ah, não, tem que ser um esquerdista. Porra, tem que ser esquerdista então. Beleza. É Marina Silva. Beleza também. Tô de boa. Vou fazer umas críticas aí, mas tô de boa. Agora esse cara é um completo louco. Completo louco. Com qualquer um desses três que eu falei agora, a gente não estaria passando por essa pandemia com esse sofrimento todo que a gente está vendo aí. E vai piorar. Vai piorar. Aguenta que vai piorar. Vamos ver aqui, ó. É... Cadê? Cadê? Cadê? Aqui. Olha que vergonha. Bolsonaro do lado da bandeira de Israel, do lado da bandeira dos Estados Unidos, segurado aqui por, um sei lá, por um chimpanzé com camisa do Neymar e o Bolsonaro tudo orgulhoso, ó. olha a quantidade de gente, vocês viram, né, de cima, não é nada disso, não parece nada, até que daí também não parece nada, né? Daí já tá uma de aí de pessoas, né? Tem aí, Buzinho, daí, um monte de coisa, e o Bolsonaro orgulhoso, olha o povo, me apoia, olha, chega aí, chega aí, vem cá, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, vai lá. Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei pela... Nós temos as, as forças armadas ao lado, ao lado do povo. Ei, Bolsonaro, fala por você, ordem, Pela democracia pela liberdade, o que é mais importante... Deus O mais importante é o Deus acima de tudo. Pela democracia e pela liberdade, como todos os ditadorzinhos de merda falam, né? Então, estão sempre pela, pela democracia pela O Brasil pela tem tudo para dar certo. O Brasil vai dar certo. Um abraço a todos. O Brasil vai dar certo sem você, Bolsonaro. É assim que o Brasil vai dar certo. O dia que você sair, as coisas vão, vão estar melhores. Porque se o Brasil conseguiu aguentar 13 anos de PT, passou, passou por 5 anos quase de Dilma, passou por essa roubaleira toda, petrolão, é, mensalão, um monte aí de roubaleira que não a dar com o pau, o pessoal no Rio de Janeiro, com o Cabral, a quadrilha toda do Cabral, aliás, a quadrilha toda dos últimos governadores, né, que ocuparam o, a cadeira de governador do Rio de Janeiro, acho que quase todos ali, os últimos quatro ou cinco, foram para cadeia. É só bandido. Então, se, o, se o Brasil conseguiu sobreviver a tanto bandido e tanto maluco que nem você, que além de bandido é um maluco, Cara, esse Brasil vai, vai dar muito certo. Não tem como dar errado mais esse país. Nem com a bomba atômica explodindo nesse país, as, as coisas podem, podem, podem ficar pior. Olha o xeque-mate aqui. Como pode alguém nesse país apoiar o Bozo também? cara, Não dá para entender. É, é uma seita. Cada vez eu me convenço mais de que isso é uma seita. Não tem outra explicação. As pessoas aceitam esse negócio cegamente. Como uma religião, mesmo um dogma religioso, e estão vendo esse cara aí um novo Messias. E aí segue o é tudo que o cara fala. Se o cara mandar eles se matar, esses caras se matam. Ou matarem os outros e explodirem, né? No melhor estilo Iasis, também se matam. Olha o Clésio Luiz, valeu, Clésio. Meia dúzia de gatos pingados. É, cara. E o Bolsonaro tava usando isso para tentar é, colocar, né? Confrontar o, o executivo com o judiciário, né? O, o, a decisão dele de colocar qualquer custo, ramagem lá para ir para a Polícia Federal, chefe da Polícia Federal, em desacordo com a decisão do ministro do STF. Gado doente, Rodrigo, cara, preso, é, cara. O Luiz, YKW, meu superchat foi ignorado. Pô, calma aí que agora eu vou ler agora mesmo, cara. É que às vezes eu passa rápido aqui, mas eu... eu Opa, foi, foi mal aqui, Luiz. Ele mandou cincão no superchat. aqui, ó. O dinheiro tá acabando, mano, ele tá acabando. Então eu vou gastar muito em Santa Catarina, enfim. É, Para piorar isso tudo, essas pessoas provavelmente vão em casa de amigos em meio a, em meio a pandemia. Pois é, cara. Pois é. Ah, não, eu, então eu, então não vou gastar muito em Santa Catarina. Ele acha que ele tá em Santa Catarina, não vai gastar já que o dinheiro tá acabando. Enquanto isso, nessas pessoas aí que vão nessas manifestações para Bolsonaro, estão indo para casa de amigos, provavelmente, e estão ajudando a espalhar essa pandemia que estava, num primeiro momento, estava tava sendo relativamente bem controlada no Brasil, e agora está desembestando de vez. O Tony Olho Preto também eu tinha pulado o superchat, olha que sacanagem. Mandou R$ 5,54, que é o valor do dólar, né? Fechou hoje. Aí, meu irmão, toma um dólar aí, valeu, Tony. Muito obrigado aí pelo seu apoio, um doleto aqui. Ney Alves também, que nos mortais já falei. O John França, Luiz e o Clésio. Beleza, todos aqui falados, aqui, narrados e agradecidos. Muito obrigado pelo superchat. O Alexandre Silva continua top superchat da noite. O Marcel Cheney, se o teste do Bolsonaro fosse negativo, ele já teria divulgado. Pois é, ele não estaria fazendo tanto esse escarcel todo para impedir que seja mostrado. Um cara que é, divulga foto dele com bolsinha de colostomia para fora, vai em programa de televisão, mostra a barriga lá toda cheia de ponto. Um cara desse vai se sentir invadido porque divulgaram. O, o, o exame de Covid-19, com certeza esse cara pegou, com certeza esse cara estava né, na, lá nas primeiras manifestações que ele estava divulgando, que ele estava ajudando a divulgar, e, no início da pandemia, todo mundo falando pô, não pode, tem que ficar de quarentena, o cara ia lá, saía, cumprimentava as pessoas, pegava no celular das pessoas, enfim, um total irresponsável, e nessa época eu acho que ele estava com Covid-19, por isso que agora ele anda sem máscara, tá pouco se fudendo, vai cumprimentando aí agora todo mundo mesmo. Todo, todo final de semana ele vai para uma padaria em Brasília para chamar as pessoas para irem para as ruas, descumprindo as próprias regras de Brasília. Então ele tá, fazendo, ele tá mais confiante porque ele já pegou essa porcaria aí, ele já pegou. E como ele tem uma equipe gigantesca, ele não vai ter falta de, de respirador para ele, não, não tem problema nenhum. Agora os, o resto dos otários dos brasileiros pagadores de impostos, não, não vai ter isso, não vão ter isso. Não é à toa que já chegou a 7 mil mortos, já, mais de 7 mil mortos. O Augusto César mandou cincão aqui também no superchat e depois esses caras vão, vão culpar os governadores quando a quarentena for poster, postergados novamente. É, não, não respeitam o isolamento. Triste. Pois é, cara. Pois é. Bolsonaro, aliás, já está fazendo isso. Ele já está colocando na conta dos governadores, inclusive as mortes, né? É um absurdo, cara. Esse cara é uma total falta de bom senso, cara de pau, picareta. Bandido, Bolsonaro é um bandido que tinha que estar na cadeia. Não só pelos esquemas dele ao longo desses anos todos, né? décadas de esqueminha de rachadinha, vantagem para as famílias deles, para os amigos deles, que já daria já um bom processo isso daí, até, até superfaturamento de, de posto de gasolina esse cara, esse cara fazia com o nosso dinheiro. É um picareta esse cara, sempre foi. O Eduardo aqui falou que o que importa é o presidente Bolsonaro e não as pessoas que estão morrendo nos hospitais de Covid-19. É isso que esse pessoal pensa mesmo. O químico Césium aqui falou, desculpa, eu quero trabalhar, cara. Eu sempre falo isso daqui nas lives, é, mas é sempre bom repetir, porque às vezes alguém chega e não chega de paraquedas aqui. Pessoas é, falecidas. Não dá para a gente recuperar essas pessoas. Pessoas que morrem, a gente não consegue recuperar. Empresas falidas, a gente consegue recuperar. A gente consegue dar uma injeção de estímulo na economia e as coisas voltam. Desempregado, a gente consegue empregar de volta. Agora, morto, a gente não consegue trazer de volta. Você pode acreditar na religião que você quiser. Morto não volta.